Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Gessimário É, galera, veja a bagunça, gente, que está a cozinha aqui hoje Mozim, é assim que eu chamo a minha esposa, né? Mozim foi trabalhar, não lavou a louça ontem, ó E sobrou para quem? Sobrou para mim, hoje eu tô de folga, né? Já sabadão aqui hoje Então, tem jeito Vou ter que fazer almoço, mas vou ter que resolver essa bagunça aqui, né, gente? Então vamos começar aí. Já vai dando aquele like, é, deixa os comentários. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilha para nós, ó, subir para 10 mil, hein? Então bora que bora, gente. Vou acelerar o vídeo porque é muita louça, senão vai demorar demais. Me acompanhe. <música> Galera, agora fala sério Olha como já ficou Só lavei os pratos ó. Veja como já ficou aqui Limpinho organizado Agora gente, ó, vou pegar esse peito de frango aqui E vou fazer né, Para eu e o meu filho almoçar É um peito de frango eu não sei se eu faço ele panado ou se eu faço isca. Vou, vou fazer um prato aqui. É só peito e só peito de frango e arroz mesmo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O dia aqui em casa, arrumando, fazendo comida, fazendo tudo aqui. Porque já que o Mozinho foi trabalhar e me deixou sozinho, né? Não fez nada. Eu tenho que fazer. Bora que bora. Olha o like, deixa like. Deixa muito like, comentário, se inscreva no canal, gente. Aí pessoal. É o frango, eu vou fazer ele frito, ele é um filezinho, filezinho de peito. Não é um peito inteiro, é só o um filezinho. Então só vou abrir ele aqui, ó. é muito rápido de fazer. Ó, só abrir o filezinho aqui, ó. para ficar um pouco mais fino. Esse filezinho está muito pequeno. Vou fazer pouco, que é só pra eu e meu filho Só abri-lo aqui assim, ó O bom desse filézinho que ele é muito macio Aqui abriu Pronto, aqui tá bom já, ó Aí galera, ó o filézinho, só coloquei esse porco aqui mesmo gosta a temperar E vou colocar na palera, já vou mostrar pra vocês Como eu faço aqui o almoço rapidinho Aí galera, aqui o frango ó, Eu só vou usar, por enquanto Esse temperinho Nessa quantidade aqui Ele é um tempero completo Aí é só mexer aqui assim Bem para dar um gosto para não ficar muito salgado e agora eu venho aqui para a panela ó, Vou trazer ele para a panela Só um minutinho Aí gente Aqui já, na panela já tem um A manteiga já Quente Agora ó, vou jogar aqui Veja Só ir mexendo aqui ó E é só para ele Mudar de cor, só para não é para fritar torrado não, é só para passar mesmo, entendeu? Vai ficar, vai ficar macio Gostoso E é diferente aqui, ó Já começou a subir um cheiro muito bom do da manteiga ó. E quando ficar bom eu mostro para vocês aqui. Hein? Aí, galera, o ponto que eu deixo do frango, ainda mais esse que é filezinho de peito, ó, é isso aqui, ó. Tá branquinho assim porque eu não gosto de colocar corante, né? Corante faz mal aí pro intestino. Então, eu prefiro assim, branco. Aí, agora para terminar, eu corto uma cebolinha. Tá aí fica cebolinha aqui direto, direta. A cebolinha vai puxar o ponto dele. E para não ficar tão branco assim, eu venho aqui, ó, molho inglês, ó. Molho inglês e ó. Hum, olha que delícia. No molho inglês aqui, ó. E agora prontinho. O meu frango aqui meu peito de frango, meu filézinho de frango Eu faço dessa maneira, ó Tá vendo que ele tá soltando água aqui embaixo, ó Isso é sinal que ele tá hidratado ainda Não vi que frango seco Se tirar toda essa água aqui, ó Vai ficar aquele, frango, aquele peito ressecado que aí você mastiga, mastiga, mastiga E embucha na boca Agora, ó Pronto pra comer É isso aí, galera Esse foi aqui o meu dia Limpando aqui, organizando a cozinha Fazendo almoço para mim e para o meu filho Espero que tenha gostado Dê a sugestão de vídeo, deixa like compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E eu vou ficando por aqui né? Vou fazer aqui o prato dele Vou fazer o meu prato, vou almoçar E depois daquela descansadinha de boa Que à tarde vai ter mais gravação Então, um beijo Um abraço a todos Vejo vocês, até o próximo vídeo Tchau, fui